Flamengo age na surdina e encontra brecha para fechar com o meio campista do Porto. Palmeiras é concorrente direto. No clube português desde 2014, brasileiro é visado por Palmeiras e clubes do exterior. O Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo mapeou um jogador que já entrou no seu radar para uma possível contratação pelo clube. O clube tem interesse em um atleta que atue na mesma faixa de campo de Everton Ribeiro, que tem grande probabilidade de deixar a Gávea no meio do ano. Rumores indicam que o AL Nasr, clube dos Emirados Árabes Unidos, voltará à carga com força para levá-lo. As informações são de Fabrício Lopes, do canal Fla Nação VVP. Com isso, o centro de mercado do Mengão indicou o meia atacante Otávio, jogador do Porto, de Portugal. No clube desde 2014, o paraibano tem uma passagem campeã pelos dragões azuis e brancos. Foi campeão português duas vezes, faturou uma da taça de Portugal, bem como duas supertaças. Seus dados pelos tripeiros apontam 190 atuações e 46 assistências. No Fla, o meia também poderia atuar na função realizada por Gerson, algo que Diego Ribas também desempenha. No Brasil, começou sua jornada pelo mundo da bola nas categorias de base do Santa Cruz, 2006, 2010, Internacional, 2010, 2012. O Porto contratou em 2014 por 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais, na cotação atual, segundo o site Transfermarkt. O contrato com o clube português vai até o meio do ano. Segundo Fabrício Lopes, o clube tentou renovar e o jogador não aceitou. Otávio vê com bons olhos um retorno ao Brasil. Entretanto, o Porto deve realizar outras tentativas para manter o jogador. Se renovar, o Mego tentaria um empréstimo, com possibilidade de compra ao final do acordo. Essa possibilidade, tem pouca força. O que motiva o mais querido é contratá-lo pelo valor das luvas, o que só é possível quando vencer o vínculo, em junho. Mas para ficar com o jogador, o rubro negro tem a concorrência do Palmeiras, que demonstrou interesse, como noticiado nos últimos dias pelo jornal O Jogo. O veículo português ainda aponta que Milan, da Itália e Vancouver Vitecaps, do Canadá, também sondam o jogador.